Global Just Recovery Gathering. So, um, hello and welcome to the first Global Just Recovery Gathering panel. It's aptly titled "Just Recovery for All." To kick off this momentous event, uh, my name is Agnes Hall. I'm the Global Campaigns Director at 350 and it's a real honour to speak with such incredible global thinkers today. Thank you so much for joining me. Um, before we get to, down to it, I want to introduce our highly prestigious panel. We have Hakima Abbas in, in Kenya. She is the co-executive director of AWID, which is the Association for Women's Rights and Development, if you didn't know. She's a global feminist movement, that's a global feminist movement support and membership organisation. She is also in the leadership of the global black feminist fund we also have amitav Ghosh joining from new york he is an award-winning writer who holds two lifetime achievement awards and four honorary doctorates which is pretty impressive to say the least in 2019 foreign policy magazine named him as one of the most important global thinkers of the preceding decade we also have naomi klein joining from canada I feel she needs little introduction, um, but just to say she is an award-winning journalist and New York Times best-selling author. We also have Dominique Palmer joining us from the UK. Dominique is an organizer within Fridays for Future International and is the launch coordinator for Climate Life. She is featured on the Forbes 100 leading UK environmentalist list for her work. So, muito so Obrigado por estar aqui hoje, honestamente, quando Honestly, 350 pediu para moderar eu estava... tomar uh... esse canal so e to fazer 350. Então, para prestar isso, ano passado um ano difícil para as pessoas Tem sido muito difícil para, virus, para o mundo em volta para as pessoas em volta do mundo. Ultimamente, não tem sido, nós não temos muita oportunidade de fazer as coisas, de organizar as coisas no, no mundo. É para saber como que vai ser uh, para recuperar o mundo, não somente... Não somente falando do Mas, lá, da área do clima. How como do que, you think que as pessoas podem ter ação com relação à mudança, mudança do clima no mundo? Como que como que você acha que que as coisas podem ser um diferentes no mundo. To, to Eu healers. não posso esperar um, para, para ouvir and, do, yeah, dessas pessoas brilhantes question. em volta do mundo. Um, I think, I, I Eu acredito que onde a, minha, é onde a minha mente vai, é onde meu pensamento, pensamento anda, é que foi... Nós estamos tão perdidos agora nesse momento que nós parecemos que estamos numa ficção científica, numa novela. Temos que nos manter em cooperação e liberais sobre isso. E precisamos mudar urgentemente. All now on this planet have this bodily experience of rapid transformation. And so, you know, I, I think as we all know, a lot of what we're up against when we when we call for change on the scale that our interlocking and intersecting crises demand Quando nós chamamos para mudanças, mudanças numa escala de capacidade, de capacidade de manter um ideal. Manter. No, um ideal. You know? It's it's just doomism. It's just we can't, it's too big. A maioria das pessoas vão dizer que não dá, que é muito grande, que é muito rápido, que é... como podemos fazer as coisas mais rápidas? Como podemos fazer as mudanças? Não digo numa mudança de tudo em geral, mas como podemos mudar as coisas? num tempo rápido, e agora, numa área econômica, numa numa escala grande e rápida, e uma ação com da economia também, tem um diagnóstico, uma ferramenta diagnóstica que temos que trocar tem tem que ter um tem um diagnóstico só que o covid ele simplesmente chegou e derrubou tudo tem que ter uma forma disso isso curar que qual foi a mensagem que o covid enviou para nós uma troca totally right. so really tem que existir nesse exato momento um, tem que ter uma continuidade um, uma uh, troca so para I que know, isso I possa acontecer Dominique vai participar desta nossa conversa hoje que tipo de mudanças que pode para que para que essas para que aconteça essas diferenças o que você acha Dominique que pode acontecer para para que para que exista uma mudança e que também podemos dar o suporte para pessoas jovens. Sim, é muito muito obrigado. Eu estou muito interessada em ajudar as pessoas jovens para que se, para que mude. É uma, cri, uma crise que está que está tendo no lugar. And when it comes to interconnected issues such as health, for eu vivo e eu cresci numa área muito difícil em Londres e onde tem muita diferença com as pessoas de color. de cor, desculpa. Pollution is just one factor that significantly affects health and is so interconnected essas crises those fazem impacts, uma for está é, we, we está, ten, está fazendo and um desastre está é, uma ameaça para o mundo para as, as pessoas, pessoas. Está acontecendo. Todos esses problemas estão exacerbando e está tendo uma crise uma crise no mundo. É uma crise psicológica também, e está tendo um impacto muito grande para as pessoas jovens workers as young pobres estão tendo problemas muito sérios sobre como se desenvolverem e o que fazer para continuar crescendo e isso é uma crise que tem que ser curada agora que tem que ser resolvida e requer que todas as pessoas do mundo façam com que isso modifique. Tem que, tem que ter uma solução. Tem que ter uma política onde baseada no clima, baseada onde pode ser feito algo para é, reorganizar o clima do mundo. Tem que parar com essa destruição no mundo na área da ecologia. Tem que temos que manter temos que ter referência do clima. As pessoas andam, as pessoas estão vulneráveis a isso, é a chave, é onde nós vamos resolver os problemas. É res... cuidando do nosso clima. Nós precisamos ficar educados, cuidar, cuidar e ensinar o que está acontecendo com a realidade do clima do mundo. Muito obrigado, Dominique a necessidade da inclusão e as coisas que nós temos que ajudar a resolver no mundo. As pessoas que estão na linha de frente da comunidade. Um dos problemas que nós temos com relação a isso, quando nós pensamos... É, ver uma, uma uma pintura grande sobre isso é difícil de entender o que está acontecendo é difícil analisar o que está se passando no mundo e e por isso é, é, as pessoas não entendem o que acontece com isso é, teria uma forma, você poderia pensar numa forma, nos dizer uma forma onde as pessoas poderiam visualizar o que está acontecendo? É muito interessante é, ouvir o que está acontecendo e o que o Dominique disse. Eu acho que imaginando uma alternativa uma alternativa. Imaginar uma alternativa é muito difícil. Parece que nós estamos amarrados com a situação que está acontecendo. Uma lição sobre essas coisas bolsonaro está fazendo tudo para tornar a Amazônia no meio do Oeste mas ele não tem conseguido fazer isso a maior parte porque o Brasil está tomando conta porque existe o Greenpeace, existe outras coisas onde estão impedindo com que ele faça ele tem tirado muitas regulações, mas ele não tem conseguido tirar tudo. Temos que prevenir que companhias continuem investindo para que isso, esse tipo de coisa aconteça. A coisa realmente importante é que, neste momento, é tão incômodo para todos nós tentar imaginar alternativas, formas de viver alternativas. É muito importante com que nós imaginamos uma forma alternativa de viver. Nos, nos últimos oito e dez anos tem sido muito, tem, eu tenho tido muita inspiração com o, que, com o que as pessoas têm feito. Eu visitei muitos lugares, muitos das ocupações, lugares que são ocupados. E as pessoas tão, estão tendo outras formas de vida. Estão criando é, recursos para, para trabalho. <foii> Tem existido uma outra forma de vida e muitos dos movimentos e os movimentos que eu vi estão criando, estão preparando uma outra forma de vida. Eles está, as pessoas estão, ten, estão ten, tentando fazer com que o, é, com que o, com que o mundo melhore. Ativismo é é muito inspir... inspiracional. Nós precisamos de ações em várias partes, vários tipos de problemas, todos os tipos de justiça, todas as ações necessárias and take action to usher in new kinds of justice at the moment. And so, that does require um, imagination and, and thinking in that creative uh, uh, way and envisaging that. Tem que existir uma forma, mas é, tem que ter uma, uma... As pessoas têm que ter uma imaginação melhor e outras formas de justiça para que isso aconteça. Os direitos das mulheres, direitos dos gêneros diferentes. As, and is there you think we can do é muito importante toda essa conversa sobre rec se recuperar, sobre rec recuperar o mundo. Obrigada so muito, I mean, like eu vi essa pergunta. Eu gostaria de começar por abrir os nomes de Chiquile Sangazi, Tulim Globo, Ana Marie Chay, Limita Evangelista, Maritza Kiroz Leber e as muitas outras mulheres que morreram defendendo land e território na Terra muitas das mulheres que morreram é, protegendo o mundo esse esse problema não é uma não é abstrato ele existe é muito eu sei que as que, que a recuperação ela acontece quando a gente respira quando as coisas acontecem. only a recuperação para mim hoje é somente uma forma onde as pessoas elas se unem é, no, no leste da África e trabalham juntos, e trabalham como uma sociedade, como um. um... The idea of a feminist economic recovery because, as we know, all around the world, those most deeply impacted by policies are the people who the and the people. So, a feminist economic recovery is about not pushing the political sense of dignity at the center of the demand for a just recovery, and what that does is change the demand itself. <laughs> During this pandemic, I think we've all seen durante essa pandemia nós todos vimos a fragilidade da sociedade e o caos e a gente viu como como aconteceu como está acontecendo a o aumento de violência sobre a mulher A, tra a transformação é necessária social, politicamente e economicamente. Nós temos que definir a, a riqueza como, um, como uma relíquia que temos e que tem que ser distribuída. Eu sou da África. E, tem um sistema sistemático que deploy tudo na África. É uma. Nós precisamos fazer a, a parte da, de cancelar isto, com que isto pare de acontecer. Obrigada um, Eu adoro o que você disse sobre a centralidade do caos e, e sobre a produção. Nós temos falado sobre. E. Como. Como. Eu gostaria de ouvir o como... que você pensa sobre soluções falsas. Então, pessoalmente, para mim, a desinformação é algo que realmente gets to me on a on a deep level and um i campaign on, on combating misinformation in my spare time um but there of course there's so many false solutions out there um naomi what what threats do you think that greenwashing and, and false solutions pose to us uh, in this moment i would prefer to think about it as almost like a challenge to us um as a person i eu espero pensar que agora nós estamos passando por um momento de... Que nós estamos passando por um momento de... Um... Que temos que aprender e que temos que... And building them in miniature, that, uh, um, but also, you know, larger than, than, in, than, than a protest camp, but also, you know, um, in in cities, um, at the subnational level, in communities, so that people can really live the the the fact that what a just transition means is that responding to to to, to the climate crisis. Is not going to just be better than a future of apocalyptic breakdown that you saw in a sci-fi movie. It's better than Tuesday. You know, it's it's it's it's it's tangibly improving daily life with things like you know free public transit and green, uh, beautiful, uh, community-based public housing or affordable housing that, on a commons model, and so giving people the experiences to say you don't have to be afraid of this right because we've been up against these talking points from the fossil fuel industry for so long that have told people if we act on climate you will lose your job your life will be terrible so we need to give people those experiences and we have this opening this opportunity if we fail then the planet hackers and the you know all of the techno solutions and the bill gates model enters into the people's fear and panic and says we have the magic bullet right but i actually don't believe that hacking the sun is a more appealing solution than que... you know energy democracy public housing um Estamos falando de um futuro muito bonito onde Acontecer de uma maneira melhor é, eu, eu, eu acredito que nós estamos recebendo energia do, Das pessoas, das outras pessoas das, Dos nossos amigos é... é uma o que Hakima disse é importante que nós dizemos é, que é muito importante que nós reconhecemos agora que não podemos precisamos trabalhar com uma com as áreas verdes precisamos criar a onde precisamos precisamos pegar recursos de, uma, de, de de recursos de energia também apontou sobre a, a crise psicológica a, a crise a crise mental e é muito importante nós trabalharmos com isso coisas que nós cuidamos e deixamos de cuidar durante esse período agora temos que voltar a cuidar ao que é normal as pessoas sentem é, falta de, de, de o futuro que nós estamos falando é o que dá para as pessoas uma ideia é que tem a experiência de fazer algo antes que alguma coisa que não seja normal venha e volte e nos derrube e faz com que é, isso tudo aconteça novamente. Nós temos que aprender sobre isso. Eu ouço o que você diz sobre é, os compromissos que temos que ter e as soluções. O Oeste do, do mundo tem que re reconhecer o que está acontecendo. É, os países mais avançados têm que entender o que está acontecendo. Tem que ter soluções para, para outros movimentos e tem que continuar. Eu realmente acho que foi um problema for the climate discourse as such that it comes out of such a narrow uh, narrow sphere you know i mean almost everything that's written out of about climate comes out of western uh, um, academies think tanks de uma forma é, muito pequena, as pessoas falam muito pouco sobre isso. Não tem muito, é, não, não tem muito diálogo sobre isso. Geralmente é um desastre. Tem pessoas que têm que caminhar 10, 5, 10 milhas para poder buscar água. E eu não entendo por que isso continua acontecendo. O fato come que sort of uh, you know, um as surrounded acontecem uma forma tão pequena que expertise que as pessoas, pessoas não têm muita vontade pessoas de, pessoas de falar, de de falar sobre sobre isso. Que a tipo isso a é, muitas agências sabem disso na África, em outros países que tem, o clima está mudando está mudando há muito tempo e não isso para eles hum? uma das razões que esses discursos são muito fáceis porque não mobiliza um grande número de pessoas é tem um grande exemplo sobre isso é, constantemente as pessoas estão lavando a consciência limpa. É, tem essa mentalidade... A mentalidade de manter as coisas e ter um senso de, de, construir, as, de construir longe é, da, onde, da, da área do, do oceano. you know so you, know, os ativistas you really do, to do that, you clima... build eu quero eu gostaria de adicionar mais so sobre o que você está falando a a maioria das soluções tem sido para fazer parte da mentalidade limpa, de manter as coisas em ordem. Na África, você lembra da China? Da China, onde não tem a alternativa para capitalismo. 90% das mulheres é, se baseiam na chamada tão chamada é, é, a economia dominante. Economia baixa. É, recebe então um mínimo, uma porcentagem mínima, recebe a maior quantidade de dinheiro. E quando falamos a respeito de pessoas que estão envolvidas em outros mercados. Quando Será que podemos diz dizer que não há... as existe uma alternativa? Tipo Vivemos economia. essa alternativa todos os dias. Ah, você... E não podíamos... Hoje em dia teria que ter uma economia que, tra... que traz lógica, que traz a, a comunidade junta, que põe para trabalhar. Hoje teria que ter uma forma, uma coisa importante que onde existe solidariedade é, colocar as pessoas juntas trabalhando a situação da nossa cultura agora, é esse problema grande que está acontecendo, talvez fazer uma forma melhor onde as pessoas consigam trabalhar direito. Meu trabalho é manter o... é, ter uma, é fazer, uma, fazer com que a revolução seja irresistível on there to what Amita said as well about the kind of um the movement right now and also the expertise um element de I falar agora sobre o and i find that a lot of the time it almost like a gate keeps people um from coming into the movement It makes them feel as if they have nothing to offer when in reality for a just recovery it is so essential that we have the perspectives from all of these people and yet that's being stopped because those um, in power who want to keep the system, want it to stay like that. They don't want these kind of new perspectives to come in. They don't want that radical uh, thought process to happen, and they don't want change to happen. And so building up this grassroots movement is so crucial so that we have those different perspectives when it comes to solutions and when it comes to a just recovery. And I often find that these kind of false solutions is They're always staying um, within the narrow, like Western boxes, as has been mentioned. And it's so ridiculous to even consider that we can solve this crisis the same way that we got into it. For address recovery, we have to completely reshape this and greenwashing to me is just it's straight up lying. It's just complete deceiving. And we that is one of our biggest challenges that we really have to get over a forma com que nós vamos conseguir consertar isso é com colocar mais pessoas trabalhando nisso. É, é, nós temos que par parar as pessoas para que eles consigam entender e para que eles façam por isso as pessoas. No geral, não entendem o como que se, como, não como se comunicar, não entendem como conectar com a parte de criar uma área limpa. O movimento tem que haver um movimento e uma mobilização para que para que aumente um, um, essa recuperação. Do contrário, não tem. Não tem como acontecer. Isso nunca vai parar. Muito obrigada. Muito obrigada por toda essa conversa e essas soluções excelentes. Nós temos que parar agora. Um... Of course the pandemic has been incredibly hard on people around the world. What minha é, pergunta é, em muitas formas, essa pandemia atingiu o mundo. O que você esperaria, qual mensagem você enviaria para o mundo agora? Minha mensagem. Eu gostaria Now even though we've been through such you uh, know an incredibly hard time, Agora, com as pessoas assistindo isso, até mesmo a gente indo por esse tempo difícil, e as pessoas estão expostas com a fabricação e a fundação da sociedade. Eu gostaria que nós nos uníssemos para, para um mundo melhor, para um futuro melhor. Desde o momento, a partir do momento que nós nos unimos e que nós agimos, as coisas serão diferentes. Deve existir esse movimento e temos que conseguir fazer uma mudança. Nós, pessoas, um, em geral, temos um poder muito grande quando nós nos unimos. Agora, agora é a hora. Uma coisa que eu iria dizer agora, mesmo nós estando contra forças enormes, nós temos um tempo para colocar as os nossos, nossas ações juntas. Nós temos que ter controle. É, é necessário, é importante lembrar que, que tem que existir uma mudança. Quando eu escrevi, escrevi These Changes and Everything, isso troca tudo, é, em 2014, eu ouvi uma transformação sobre o capitalismo, sobre a supremacia branca e uma resposta para um mundo melhor, que esse mundo já estava acontecendo em diferentes países da, da, da América do Sul. Foi, foi tratado como se um, sobre o que eu falava não existia, e sem, sem um nexo. E eu não poderia imaginar um futuro assim. Eu não poderia imaginar Alexandria Cássio Cortez e o Squad, ou até a campanha de Bernie Sanders. Eu não poderia imaginar, até mesmo a campanha do Bernie Sanders. Você tem que lembrar, nós estamos trocando também, nós estamos mudando. E não é nunca muito rápido, não é nunca com uma velocidade que nós conseguimos fazer as ações necessárias e que as gerações... Estamos podem ser tão a respeito de não quererem... Claras. claras a comunicação... Uh, policiamento, das fronteiras, esse tipo de coisa. Mas insistir que devemos chegar às raízes dos problemas e, e reagir e tem... às crises da maneira como devemos. e isso é, é, Hollywood errou quando eles tinham essa visão do futuro e as coisas começaram eu a se um a... onde as pessoas podem e sair na é rua de, de e comer todos os movimentos zumbi um, durante a pandemia as as pessoas saíram da as casa pessoas... e ao invés e disso eu vi as pessoas saindo de casa para participar do, da vida hearing, do é, Black lost Life mani lost video, a manifestação do Black again. Life se eu posso adicionar alguma coisa sobre isso. A pandemia a pandemia é algumas algumas esperanças para o mundo. A, a forma de pensar das pessoas, a, a relação do progresso a do a mundo. O que o que a, a pandemia a pandemia mostrou que existiu bo bo boas ações e boas boas coisas que aconteceram. Muitas coisas aconteceram, inclusive a área da das pessoas que lutam um, um, a proteção do grassroot nós temos que continuar pressionando as pessoas nesse momento m mudar com que o mundo mude com que cuide mais das mulheres <tos> em todos os países, países da África. Independentemente de todas as atrocidades que têm acontecido com as corporações com relação à área verde, temos que continuar cuidando do mundo. Muito obrigado por vocês terem participado. E eu espero que todos continuem lutando e continuem com uma energia alta para que isso tudo continue acontecendo e nós continuamos lutando. Eu realmente gostei muito dessa conversa de hoje. Eu espero to que to todos, you pelos próximos, been próximos dias. So e tem sido um, a, um ano muito so difícil para muita people, gente. E eu espero que as, as, as, as, as pessoas terão inspirações para continuar lutando e continuando fazendo as coisas.